Fala, fala, galerinha! E aí, eu, sou... eu sou Norberto Carol. e esse é mais um é fã de Literário com a TBR do projeto Mulheres para Ler. Como todo mundo sabe, em março a gente tem o quê? Tem o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional. E aí, pensando nisso, a nossa querida amiga Iara Piccolo, resolveu fazer um projetinho para ler mais mulheres. E a Ara fez a seguinte proposta no vídeo dela que era contar os livros que você tem escritos por autoras eu fiquei bem surpresa com a minha contagem porque eu achava que eu tinha muitas autoras mas eu não tenho nem 50% acho que deu de 47% de autoras na minha estante Olha e assim. eu achei que eu tinha bem mais tu fez 47% tu fez a conta no papel foi, foi. Tipo assim. não eu fiz na calculadora. <risos> Pensei, por que não, né? Eu ia colocar dois livros, mas a gente decidiu que vamos ler só, só mulheres. Sim. Vamos ler só mulheres, só, só mulheres, mulheres esse mês só mulheres. E vamos mostrar aqui, inclusive Também vale citar o calendário de Vitor Martins Que esse mês é para ler Um livro escrito por uma mulher Vamos ler mais mulheres, né gente? Acho que é um... tem muitas histórias aí A serem contadas e muito bem contadas, inclusive Sim. Vale a pena o projeto Então, quem quiser acompanhar, já vai logo dizendo Hashtag mulheres para ler A gente vai deixar aqui embaixo Vamos logo mostrar esses livros maravilhosos Esperamos que isso. sejam maravilhosos Vamos ver o que vai dar Inclusive eu nem contei mesmo Livros, né? Eu não vou botar agora não, depois a gente vê Meu primeiro livro que eu já estou lendo é Orgulho e Preconceito, não sei se vai dar pra ver aí, mas enfim Eu tenho a edição física, mas a diagramação é muito ruim e eu simplesmente não consegui E aí eu baixei e estou lendo pelo celular É a mesma coisa essa, essa, não, essa edição? Não, não é essa edição, é uma edição bem, assim, muito ruim Péssimo. É muito ruim a diagramação, eu não consegui, é muito pequeno, o espaçamento é ridículo, sério Não deu, Tô lendo aqui, Orgulho e Preconceito de Jenny Austin. Ah! <risos> Como eu vou, a bolinha do do pé. Esse mês eu não li só mulheres, já vou dizendo, porque o mês acabou de começar. Mas eu terminei de ler um livro no começo do mês, e não é ler uma mulher, mas faz parte. Vamos pra frente. O primeiro livro da TBR, do Mulheres Pra Ler, que eu vou ler, que eu estou lendo na verdade, não sei, mas você que sabe mexer. O Cirurgião de Tess Gerritsen. Eu tô lá pelo capítulo 6, mais ou menos, e tá muito legal. Como é o sobrenome da sua mulher? Emma Donegan? Hum? Emma Donegan? Donegui? Donegui? É francês, é? Ah. O segundo livro, e que eu também já estou lendo, é Quarto, que eu estava ansiosíssima para ler depois de ter visto o filme, Quarto de Jack. E é de Emma Donegan, Donegal, Donegui, alguma coisa assim. Donegal <risos> <risos> Emma Meneghel. Sasha, né? é minha. Porque... Xuxa. O segundo livro da minha gente recebeu do grupo editorial record e é não queira saber de Lisa Jackson Que é um thriller policial de roer as unhas segundo Harlan Coben Então vamos ver no que é que vai dar porque ele é bem grandinho e tem só 50 mil letras por página Meu terceiro livro será Nunca Jamais de Colleen Hoover ah, e Taryn Fisher Tô chutando todos os nomes Vamos pra frente E eu achava que era um livro bem maior, mas é bem pequenininho Minha mãe é pequena, então ó, bem pequeno e super fina, então como estou viajando, eu vou lê-lo na viagem e estou ansiosa. Mais um livro de Colin Hoover aí pra conhecer e também foi do grupo Editorial Record. Pretendo esse mês terminar a trilogia Maradier com a vingança de Maradier não vejo a hora de saber o que, é que vai acontecer aqui com essas pessoas bem loucas. Aqueles, né? Pessoas loucas, o quê? suspense e mistério desta trama envolvendo com terrores que assombrarão as o quarto livro é essa coisa maravilhosa que eu também recebi do Grupo Editorial Record A Cor Púrpura louco aqui. Okay. Alice Walker. Eu, primeiramente, comprei esse livro pela edição, que está linda. Cara, essa capa, tá maravilhosa. E porque eu achei a história bem interessante. Eu acho que é um livro que eu vou gostar. Eu não conheço o filme, que também existe. Ainda não vi, mas eu quero ler e em seguida ver o filme, pra ver qual é que vai ser. Ele é bem antigo, né? Foi relançado. Agora. É. Muito bonitão, hein? Gostei, gostei. Muito bonitão. O meu próximo livro é o segundo livro da série Instrumentos Mortais, Cidade das Cinzas. De Cassandra Clare Gostei do primeiro? Gostei do primeiro Foi meu livro preferido? Não foi Mas vamos ver o segundo, no que é que vai dar E tem essa capinha brilhosa E acho que vai ser legal, né? É legal, vamos pra frente O quinto livro é de quem? Maravilhosa, Sofia Kinsella Esse livro é A Procura de Audrey Pelo que eu entendi, é um livro que meio que foge um pouco do senso comum É Sophie Kinsella, um YA Vamos ver, né? Eu gosto muito dos livros dela Esse aqui dizem que é um pouco diferente do que ela costuma lançar E estou curiosa. Para conhecê-la nessa nova narração aqui O meu próximo livro é da Novo Conceito, parceira da gente A Casa do Céu, de Amanda Lindhout e Sarah Corbett É uma história real, a história dessa Amanda E ela foi mantida em cativeiro no, no, lá no Afeganistão, Afeganistão, aqueles países lá islâmicos Por 460 dias, então elas aqui vão contar com detalhes essa história Que pelas páginas que eu folhei, é Ei, show eu Muito esse livro. emocionante E acabei de me arrepiar falando <risos> <Chorei>. <risos> tá, vai ser vento nas minhas pernas, mas eu tô muito ansioso para ler esse livro, a gente comprou na Bienal do ano passado, desde então quero lê-lo bastante. Esse mês vamos ver se sai. Meu último livro vai ser Ligações da queridinha Yeah, Dizem que esse livro, assim, não é tão, tão bom, então eu vou começar por ele, primeiro, porque eu só tenho ele, por enquanto, e segundo, porque é bom que a gente tenha uma graduação sem opções né? Assim, provavelmente, mas estou ansiosa para mais uma leitura, fofinha, e, oh, okay. a mulher! <risos> então é isso aí, pessoal, se vocês vão participar do projeto, deixa aqui embaixo seus comentários, vão lá no canal diário ver o vídeo original pra participar também, saber como é que vai funcionar, tudo direito se gostou do vídeo de seu like aqui não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais se inscrever no canal se ainda não foi inscrito compartilhar para todo mundo e valeu valeu Pra frente para trás <risos> chega Eu não posso para frente porque o meu é aqui <risos> só no estéreo